Eu sempre gosto de dizer para os nossos alunos e mentorados que, às vezes, o óbvio precisa ser dito. tá? E quando a gente ah, costuma linkar as informações de pesquisas de mercado com uma releitura da nossa realidade, do nosso comportamento no campo, a gente encontra ali preciosos aprendizados. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Sobre as cinco coisas que eu considero como as que mais demitem propagandistas da indústria farmacêutica. Eu sou o Celso Dias e você está no canal Vida de Propagandista. É uma verdade, você já deve ter ouvido falar disso em algum lugar, que é. 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico, mas demitidos pelo perfil comportamental. Poxa, um dado sério e traz algumas coisas importantes para a gente refletir aqui. E eu quero falar para você sobre as principais razões que eu considero nas demissões de propagandista da indústria farmacêutica. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu quero te convidar rapidão aí, se você não é inscrito ainda no canal Vida de Propagandista, o maior canal do país sobre a profissão, se inscreva aí embaixo aí, rapidão, né? não perca os conteúdos, acione o sininho para você não perder nada, tá, para o YouTube te notificar sobre as novidades desse canal. Nós trazemos sempre conteúdos relevantes para quem deseja atuar como propagandista, para quem deseja conhecer a profissão, para quem já atua e quer crescer, para quem nem sabe o que é propagandista, nem se interessa por isso, saiba o seguinte, o propagandista é um vendedor de altíssima performance, então se você... Uh, nutre com esse conteúdo que a gente traz para você aqui saiba que você está evoluindo em várias áreas tanto pessoais quanto profissionais imagina ser um vendedor de alta performance onde você atua hoje e se você acha que você não vende é melhor você refletir melhor sobre isso eu tenho certeza que vende, sim tá beleza com essa introdução rápida aqui já deu tempo de você se inscrever deixa o like também que eu garanto que o conteúdo vai ser como os outros super relevante e embora tá? Olha só, é, para começar a falar sobre isso, eu quero aqui te convidar a imaginar uma situação comigo. Imagina aí um gerente distrital, tá? Convidando o seu propagandista para uma reunião na qual ele será desligado, tá? E essa reunião, nessa reunião ele vai falar algo mais ou menos assim, olha, deixa eu te explicar as razões para você estar sendo desligado hoje. É, infelizmente você não aprendeu a pronunciar a palavra... Prostaglandina, é, você não conhece os termos técnicos da profissão, é, não sabe explicar a cascata do ácido araquidônico, ou sei lá, o ciclo de Krebs, não decorou todos os, os nomes dos ossos do corpo humano, Ó, vamos falar sério, isso não vai acontecer não, tá? Muito improvável, não é isso que faz o profissional ser desligado, tá? O ponto-chave, como eu disse lá no início, está nas questões comportamentais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vou listar cinco para você. E mesmo aquelas que parecem que são é, é, por questões técnicas, você vai perceber que ela, a origem dela está em algum tipo de comportamento inadequado. Bora falar sobre isso então? A primeira razão que eu listei aqui, não por acaso, tá, é falta de comprometimento. Isso é sério, tá? Isso é muito sério, especialmente na função propagandista. Por quê? Porque ele é considerado como o gestor do setor dele, do território onde ele atua. Então ele tem que dominar esse território, conhecer os números, conhecer ah, o mercado, os players, os concorrentes, os PDVs, sabe? Os, os, os médicos nessa região. Propor soluções é um verdadeiro gestor, não dá para ele ser microgerenciado. Então, o comprometimento, especialmente com os resultados, com os números, é muito importante. Nem sempre, tá? Existem sim fatores externos que influenciam positivamente ou negativamente os resultados do propagandista. Só que isso não pode ser justificativa para você entregar números ou não, tá? O laboratório conta com a sua performance e o que você tem que ter, quando você tem comprometimento com o resultado, você vai atrás da solução. Você não perde energia buscando justificativas para não entregar algo sabe? Você foca em é, ter um comportamento investigativo, em fazer conexões, perguntas, achar a solução de alguma forma, é ter autorresponsabilização. Então é por isso que o comprometimento é algo muito sério e pode saber, tá? Nem sempre você vai entregar os melhores resultados, mas o seu gestor vai saber se isso é porque você está comprometido ou não. O segundo ponto aqui que eu quero apresentar para você e que eu considero como uma das grandes razões de um propagandista ser demitido hoje em dia é a resistência a feedbacks. Cara, isso é muito complicado para qualquer gestor. O gestor ele tem, dentre tantas funções, a, o compromisso de te desenvolver, de olhar para falhas no seu jogo, né, de observar, te dar feedbacks para você crescer, para você evoluir. Mas já viu aquelas pessoas que são resistentes a isso? Tudo que fala já faz, já fiz, já tentei, isso não dá aqui no meu setor. Ah, meu setor é diferente. Ah, comigo nada dá certo. Então, isso muitas vezes está apontando para uma resistência a feedbacks. E isso é muito complicado, porque o teu gestor sabe que você não vai crescer assim. Nada está entrando, sabe? E é muito difícil continuar com um profissional que não aceita que ele precisa melhorar e evoluir e tudo mais. Então começa a observar se você está sendo receptivo aos feedbacks, principalmente do teu gestor, mas de uma forma geral, tá? Os seus colegas de campo também vão te dar um toque uma vez ou outra, os seus familiares, todo mundo. Então começa a ser mais tolerante com o que os outros têm para te dizer e, e perceba que eles estão tentando te ajudar de alguma forma, tá? O terceiro motivo aqui é insubordinação. Caramba, isso também é muito grave, sabe? E como é que eu sei, Celso, se eu estou sendo ou não insubordinado, se uma pessoa está sendo ou não insubordinada? Olha, reflita só com você mesmo, tá? O quanto você admira a sua liderança, sinceramente, de verdade, verdadeiramente, o quanto você admira hoje a sua liderança, o quanto você critica a sua liderança o quanto você admira a empresa na qual você atua, o quanto você critica essa mesma empresa, isso determina o quão subordinado ou não você é, tá? e isso é sentido, independentemente do que você sente pelo teu gestor, ele sente isso que você sente, então se você tem o hábito de criticar o teu gestor, né? de achar que, eu, eu vejo muito isso sabe, que hoje em dia existe uma visão idealista. Do líder, como se o líder não pudesse errar, não pudesse ser humano, não tivesse seus problemas também. Pô, por que, que você não é o cara que contribui para o crescimento do seu líder? Né? Mesmo assim, eu sempre digo que qualquer pessoa, em qualquer pessoa você vai encontrar a mesma quantidade de razões para admirá-las e também para criticá-las, para condená-las, seja lá o que for. Agora, independentemente disso, o teu líder vai sentir. Isso dificulta demais, porque se você não admira o seu líder, ele também não vai confiar em você. O quarto ponto é apresentar baixa inteligência emocional. Isso é complicado, sabe? Muitas vezes o que segura um profissional assim é entregar resultados. Nem sempre quem entrega resultado tem uma boa inteligência emocional. Então tudo bem, está entregando resultado o gestor talvez está tolerando aquele profissional ali, tá? E aí as coisas podem mudar quando os resultados começam a não aparecer. Esse profissional para para pensar um pouquinho, sabe? Como é que está sendo? a sua capacidade. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender como é que isso se manifesta na prática, né? Então olha, tem profissionais que estão sempre com medo, sempre com medo do que vai acontecer. Ah, teve uma demissão em outro laboratório já tá pensando se vai ser desligado, se não vai e começa a conversar com a equipe e acaba contaminando o time com aquele pensamento ali né, sempre ansioso demais, sempre preocupado, nossa se não der certo e tal, então às vezes, às vezes essa preocupação acaba fazendo esse profissional trabalhar mais. Mas olha, é difícil ter equilíbrio assim, Tá? uma hora ou outra isso vai refletir nos seus relacionamentos pessoais, na sua saúde e eventualmente nos seus resultados também. Então avalie, hoje em dia eu vejo isso como muito grave, as pessoas não estão tendo maturidade profissional, para lidar com as adversidades, para lidar com os problemas, com aquilo que sai contrário ao que a pessoa quer, para lidar com as objeções, etc. Tá? Então, a inteligência emocional é algo que você pode é, desenvolver e é extremamente importante para a sua permanência e crescimento no setor. Até porque você tem que ter qualidade de vida e com uma mente frágil emocionalmente é difícil ter. E por último, mas longe de ser o menos importante, Falta de disciplina. Nossa, isso é grave nesse setor, tá? É, e a gente vê muito as consequências dessa falta de disciplina. É difícil identificar é, rapidamente quem tem disciplina ou não, até porque você pode ter e deixar de ter, se você não cuidar disso, mas é fácil de ver as consequências dela. Então para para pensar o seguinte, você tem um horário fixo e consegue ajustar isso, horário de dormir, horário de acordar, é, você consegue organizar as suas visitas, a su o seu roteiro para falar com todo mundo, para visitar a PDV, para fazer o que é preciso ser feito, as demandas burocráticas ao longo do dia, lançamento de visitas. Né? Como é que você está gerindo isso hoje em dia? Tanto o seu tempo quanto a sua energia. Isso é fundamental. Quer dizer, que dia que você deixa para organizar o seu porta-malas? Seu carro está sempre limpo? Suas roupas estão sempre passadas? Ou você é aquela pessoa que acorda em cima da hora que deixa o despertador alarme tocar várias vezes, né? então começa a observar a sua disciplina. Eu queria fazer um, um adendo rápido aqui sobre isso, que é o seguinte, nem sempre um profissional dessa área, um propagandista, vai ser desligado por essas razões que eu citei, tá? essas razões comportamentais, por mais que as pesquisas aí, estão aí para provar que essas são as principais, mas nem sempre pode ser que houve ali uma redução de quadro, enfim, fechamento de um setor, isso acontece também. A indústria farmacêutica é um dos setores que você tem mais possibilidade de ter projeções a longo prazo de carreira hoje em dia, mas ela está dentro do mercado e isso é super natural. Só que tem um detalhe, mesmo que você eventualmente seja desligado por razões externas, fora do seu alcance, quando você cuida dessa parte comportamental, especialmente desses itens que eu citei aqui, você está garantindo a sua empregabilidade. O que, que é isso? Você não perde o seu valor de mercado. As pessoas e as oportunidades irão atrás de você, porque você está maduro para conquistar resultados, para alcançar os objetivos sem gerar, contudo, estresses e problemas, seja no nível de relacionamento ou enfim, de gestão mesmo. Tá? Então, de toda forma, isso é importante para você. E se você deseja conhecer um processo, um programa de treinamento completo, 100% online, o mais respeitado do país, né? que é o nosso programa, que é a nossa, a nossa formação de propagandistas da Benchmark Treinamentos, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você conhecer aí. É uma formação muito completa que vai cuidar mais do que da parte técnica, tá? Vai cuidar, que também está incluído no programa, mas especialmente dessas partes comportamentais. Para quê? Para que o profissional tenha vida longa nesse setor, para que seja maduro profissionalmente, para que alcance resultados sólidos e cresça cada vez mais. E é o que de fato está acontecendo com os nossos bentes alunos em todas as regiões do país e em vários laboratórios farmacêuticos. E se você está começando essa jornada agora, quer conhecer mais sobre a profissão, Quer entender como começar a dar os primeiros passos? Eu quero te convidar a baixar o nosso e-book, o Guia Definitivo de Como Se Tornar Propagandista. É o e-book mais baixado no país sobre a profissão. Já são muito mais de 10 mil downloads no Brasil inteiro e milhares de depoimentos, de feedbacks positivos de profissionais que começaram a sua trajetória profissional nesse setor consumindo esse material gratuito, tá? Então olha que legal, hoje são propagandistas, estão tendo resultado e tudo começou dessa forma. Então, quero te convidar a né, fazer isso e te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui e até o um próximo vídeo. Sucesso para você!